Então vamos falar do dia 6 dessa viagem, o dia 23 de novembro, o dia, como sempre, começou sem terminar. Então eu trabalhei até 4 da manhã essa noite e eu acordei às 8 porque tinha o quê? Dessa samurai. Então a gente falou das primeiras impressões no Japão, também tivemos muitas dúvidas práticas de quem tava na live. E aí, hoje eu não mostrei, tá. O dia inteiro chovendo, gente Aquele dia que não dá vontade de sair E tá frio hoje, hoje tá frio de novo eu Aproveitei pra tirar o dia de trabalho E aí eu fiquei trabalhando, então, até umas duas e meia Quando me caiu a ficha Que, gente, tem alguns restaurantes aqui Que fecham por volta das dez, três E depois só abre lá pra, pra janta Tipo cinco, seis Então esse horário, esse limbo Entre três e cinco é um horário muito difícil De conseguir restaurante Mas, como eu já passei por isso outras vezes Eu já tinha ideia que eu gasto que é uma rede muito grande de family restaurant, ou seja, tem uma variedade muito muito grande mesmo de tipos de comida. E o Ipudo, que é um raminhá, eles ficam abertos direto. Eles têm aqui perto, né, em Noeno. E aí eu saí para ir num desses dois, só que aí no meio do caminho, a gente tava chovendo, estava muito frio. No meio do caminho, eu passei por um restaurante de soba e tava escrito assim, quentinho. E eu falei, ah meu Deus, quentinho, é o que eu quero agora E os preços eram muito bons para você ter ideia, os preços variavam entre 500 e 900 ienes cada prato Então esses restaurantes pequenininhos, às vezes eles reservam boas surpresas Eu pedi um prato que eu achei que era uma coisa, era só um acompanhamento de ebi furai Só que na verdade era tipo gohan com ebi furai e o soba Então eu comi para caramba E muito gostoso, eu tinha um temperinho no arroz que, nossa senhora, que delícia Parecia até tamago kakegohan Aí saindo de lá, eu falei, bom, vou aproveitar que hoje vai ser um dia muito de, de trabalhar, né? Não vou sair pra conhecer lugar nenhum E vou fazer uma coisa que eu tava querendo mesmo, que eram uns testes de cotação né? Cotação tanto de cartão, quanto de banco, quanto de ATM Eu fiz vários saques, eu acho que a pessoa lá do, do combine, né? Dois combines, porque eu fui nos três combines perto que tem aqui Family Mart, é, 7-Eleven e Lawson e aí eu acho que a pessoa deve ter olhado e falou assim, acho que essa garota tá assaltando alguém, porque eu ia e pegava um cartão, aí sacava, sei lá, mil ien dez mil ien E aí eu ficava nesse, vários cartões testando, sabe, pra ver qual vai ser a tarifa de cada um, e enfim... Depois eu chego nas conclusões sobre qual vai ser a melhor forma de levar, né, trazer dinheiro para o Japão Então eu voltei lá por volta das 17 horas e eu tava um bagaço, gente, dormindo 4 horas e média por dia Tá, tá sendo triste e hoje não vai ser diferente Só que aí eu cheguei e falei, vou tirar um cochilo Acho que eu vou dormir um pouco Mais tarde eu trabalho, mais, Tem muita coisa pra fazer Eu dormi até nove e meia da noite. Então agora eu tô leve. Já são duas da manhã. É, nesse meio período eu já fiz duas consultorias de viagem. E eu saí pra ir no mercado também comprar minha janta. É, tem um tapivalo que é uma, é uma rede grande aqui no Japão também, é muito boa pra quem quer comprar comida no mercado. E eu fui lá comprar algumas coisas não só pra janta, mas também já assim, pro café da manhã de alguns dias, tal, coisas do tipo. Os preços de mercado, como eu já falei antes, são bem melhores do que preços de combine, tá bom? Aproveitei pra fazer mais um teste no tapivalo porque eles aceitam pagamento com cartão digital por aproximação no celular. Esse período de toque realmente seria um período mais voltado para trabalhar, para colocar as coisas em dia e antecipar, para quando eu estiver indo para outras cidades, é, ficar tudo mais tranquilo e conseguir explorar mais os destinos que eu ainda não conheço, né? Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de acompanhar os próximos dias para ficar por dentro do que está rolando. Dané!